conheceu o sol atrás dos montes Caminho da Roça é uma música que tem sim esse regresso ao, ao rural né? ela indica caminho da roça, ó, de pegar o caminho da roça e voltar para o rural mas não só isso, também tem a questão da busca do ser né? a questão da, da volta do ser ao seu estágio mais primitivo Uh, de um, não não que esse primitivo seja animalesco, né, mas um primitivo do, da necessidade mesmo desse contato rural, das coisas bonitas que você encontra pelo interior desse país, na, na cultura do interior desse país, de compadres que se sentam à beira de uma fogueira e conversam, de plantas que você tem a oportunidade de olhar pela janela e ver crescendo, e plantas que alimentam uma população, e o Brasil é tão rico nisso. Mas também é essa questão existencial mesmo, de que as coisas mudam, a planta cresce, a planta frutifica, depois a planta morre, exatamente como nós. E essa necessidade de olhar mais de perto a natureza para se entender como ser. né, Ver a natureza como um espelho de si próprio. né, Ver essa possibilidade desse contato, da, das pessoas que estão ali. Que entender melhor isso do que, de repente, quem vive numa cidade mais urbanizada, etc e tal, mas... É nesse sentido mesmo que o Caminho da Roça vem, para mostrar, é uma música que vem para mostrar a lealdade daqueles amigos que tem a oportunidade de crescer juntos, de sentar em volta de uma fogueira, de contemplar a natureza, de olhar pela janela e ver uma jaqueira. Essas coisas todas que hoje em dia é tão difícil da gente ver por aí. Essa música ela tem uma harmonia e um ritmo que puxam mais, claro, para aquela influência típica, da, da sonoridade das músicas de Minas Gerais, mas também sem perder uma característica que é muito importante da nossa música brasileira, que são aqueles ritmos mais matogrossenses, paraguaios, que é a Guarânia, a Guarate, ela tem um pouco disso também. Mas muito com essa influência da MPB, da sonoridade da MPB que vem de Minas, e dessa mistura saiu um ritmo não identificado, mas é, muito interessante de sonoridade. Ela não tinha esse arranjo que ela tem, ela ganhou uma nova roupagem para esse disco, no primeiro disco, gostava do arranjo dela, mas eu acho que, assim como a natureza se renova, a canção também se renova com o passar dos anos, e esse é o meu propósito, que as minhas músicas possam se renovar. Então, por isso ela ganhou esse novo arranjo, essa nova roupagem, essa nova forma de canto, mais tocada para o lírico, justamente para poder misturar o popular, os instrumentos que são possíveis de se combinar ali, um ritmo que também é uma mistura, e junto nessa miscelânea toda, também a, a impostação de canto mais puxada para o lírico. E eu acho que essa é a grande sacada dessa música, essa possibilidade de misturas que formam um multiculturalismo bem próprio, que mostram de cara que ela é brasileira, que ela é uma música brasileira para mostrar o Brasil. O título da música proposta é essa mesma, né de, de regresso, de, de voltar para trás, de pegar o caminho da roça e achar um sentido. E principalmente também de achar um sentido em si próprio, né? essa coisa existencial mesmo, de você perceber qual é a sua importância no mundo, quem é que pode responder se não a gente mesmo. Né? Não dá para ficar esperando uma resposta cair do céu no colo, não vai aparecer esse tipo de resposta. Então nós mesmos temos que buscar essas respostas de quem somos, o que, que caminho que nós vamos cursar, que caminho que nós vamos seguir, qual é o nosso próprio caminho da roça para encontrar o próprio ser dentro do ser. Então é, é isso mesmo, e também essa questão da, da mudança, que a, que a própria letra diz, o sol do lugar sempre é girar, girar. É isso mesmo, a gente mergulha no rio, como dizia Heráclito de Éfeso, sai nem o rio nem a gente mais é o mesmo. E o sol também, ele gira no céu e no mesmo dia nem você é o mesmo e nem o sol com a sua força. Nada nunca está no mesmo lugar, nada nunca é igual, a gente está em constante movimento. É, e essa ideia do movimento, da mutação humana De como a gente se transforma De como o um meio se transforma isso é, é, Essa é a grande proposta E é a grande influência dessa música A ideia principal dessa música Sol do lugar Sempre agirá Girá girar.